Olá! meu nome é Marco Figueiredo e este é o canal RCX Drone. No vídeo de hoje vou instalar o Mission Planner. É simples, mas fica já registado no canal. No final, se gostaram, demonstrem-no. Se não forem subscritos, é só subscrever. É simples. E compartilhem com os vossos amigos para todos termos a mesma informação. Ora, vamos instalar o programa. Para quem já viu a minha série, o meu primeiro drone, na parte de preparar a APM, já mostrei aqui este site que é o ardopilot.org, Foi onde eu fui buscar os cheiros para atualizar um, a APM. Ora, aqui na página inicial fala que é um programa gratuito, que é um sistema de Open Source, que é um software Open Source, quer dizer que é um software aberto. Aqui embaixo um diz download é para, se clicarmos, fazemos o download da última versão, e é só guardar, ele vai estar a fazer o download, e nesta página, o, explica como é que se instala, é next, next. instalar os drivers, e pouco mais, vemos aqui, o instalador do Mission Planner e instalamos. E dizemos Next, aceitamos os termos. Next, podem deixar ficar como padrão o caminho que aqui aparece. Eu é que vou alterar o caminho. Quero na minha raiz do C. Next, install. Não sei se vocês conseguem ver mas aparece-me aqui agora um retângulo a alertar por causa da segurança que eu estou a instalar um fecheiro desconhecido é, é preciso dizer assim e ele agora começa a instalar puxar este aqui para o lado que vai instalar depois os drivers está aqui a caixinha Concluído e pronto. E finish. Ora no site. Não esqueçam de ler e dar aqui uma visita aqui no site. Por causa do. Há aqui muita informação a explicar muita coisa sobre o Mission Planner como a APM, tudo o que envolve este tipo de software e hardware para poder notar os nossos drones. Há aqui muita informação documentada que é muito bom. Agora vamos ali ao programa. O Visual já está instalado como deve ser. já está aqui, é só clicar, clicar no ícone, coisa normal, a primeira vez vai demorar sempre um bocado um, inicializar Ora, está aqui o Mission Planner instalado, como eu já o tinha instalado uma vez e depois desinstalei e agora voltei a instalar, não me apareceu aqui coisas no início, no início aparecem aqui umas janelas, e nesta zona, antes de aparecer aqui o mapa, a perguntar se eu quero me inscrever em alguma coisa, se eu quero entrar... A num modo especial para poder já configurar a APM, vocês dizem sempre que não. Até chegar aqui dizem sempre que não. É duas vezes não, depois há um OK a seguir, que no final é só a falar que se vai aparecer. Vocês dão OK, depois é que abre isto. Eu como já, tinha, já instalei uma vez e agora voltei, desinstalei e voltei a instalar, não me apareceu essa informação. Depois vem aqui a, configura a configurations e ajustes. Neste caso, em configuração e ajustes. E aqui no layout, vocês vão ter isto assim, em BASIC. Como veem aqui em cima, só tem estas, estas configurações. Vocês chegam aqui ao layout e metem ADVANCED. E assim, tem aqui mais opções. E é assim que ficam com o... O Mission Planner completamente instalado já agora eu posso, posso colocar aqui a APM ver se não faço aqui, aqui o meu primeiro drone quando vou ligar lo a APM esqueçam o meu primeiro drone não pode ser ligado a APM com a bateria Vejam no vídeo do meu primeiro drone o porquê Tenho lá a explicar isso Ora, conecta Ora, faça como é que são Para verem que ele está conectado Estão ali as luzinhas a pescar Ele é lá a voltar a pescar maluca Porque está à procura de satélites Mas como eu estou dentro de casa não acredito muito que isto encontre os satélites. Depois, é descobrir qual é a porta que está a ligar o drone. Depois aqui deixam em 1.015 200 e é só conectar. Vai fazer aqui um carregamento. porque ele está ainda a carregar informação para o GPS ora se olharem aqui para este ecrã já vem a mexer Eu conforme mexo o drone ali o nivelamento também mexe Aqui é onde vai estar a informação toda do, do drone. Altura, velocidade, se eu estiver a andar. Vai, claro não está a andar porque eu estou parado. E aqui a localização dele. Ora, se vierem aqui a ajustes iniciais. calibrar a rádio, por exemplo, vocês vão aqui ver, se eu acelerar, aqui o throttle também acelera. Como veem, está tudo ligado, aqui os meus modos de voo, neste momento ele está configurado com os 6 canais só, o potenciómetro a mexer dos canais, Vou mexer também e como vêem está aqui a instalação do Mission Planner para verem se há atualizações é vir aqui em ajudas no final tem que verificar atualizações ou instalar atualizações beta Nunca, eu não recomendo instalar atualizações beta ah. apareceu aqui uma coisa que eu ao bocado devia ter aparecido que é permitir acesso aqui ao mission planet ao firewall para poder se ligar ao mundo depois na série do meu primeiro drone vai começar as configurações do mesmo e aí já podem ver todas as configurações que a APM precisa para poder o drone levantar. Ora vendo aqui assim já dei muita queda aqui nesta zona. Já parti muito material. Aqui já dei cá uma bateria. Que ela caiu mesmo assim de bateria. Mas não foi com este. Com este aqui as quedas nunca, nunca aqui nesta zona. Eu ia para outros sítios. Aqui é com o meu racing. Costumo vir para aqui com o meu racing e destruo o material à força toda aqui nesta zona. Isto está cheio de árvores, aqui parece plano, mas isto não é plano. isto é montanhoso e onde aqui por meio das árvores e montanha e destruo o material. Mas é bastante engraçado. Ora, não tenho muito mais para dizer. Ah, até tenho, até tenho para dizer, estava a me esquecer de uma coisa. Ora, vocês estão a ver aqui esta zona aqui sublinhada a roxo, depois com uma cor mais baça por dentro. Isto é o é. No Mission Planner, isto quer dizer que é uma zona restrita. Aqui na zona, como há um aeródromo perto, aqui nesta zona é proibido voar com drones. Cá, se eu afastar mais o, o drone, e aumentar o mapa, vocês veem que Portugal está todo retalhado com zonas proibidas de voo. Mas nós temos aqui muitas zonas de restrições mesmo. E quem diz aqui, se a gente puser aqui para o mundo, como vem aqui muita zona no mundo onde é proibido voar. Já agradeço por terem visto o vídeo. Vejam mais vídeos aqui do meu canal. Acompanhem a série O meu Primeiro Drone, que já vai quase no fim. Já só falta configurar e pôr a voar. E um muito obrigado e até já.